pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live, a nossa transmissão hoje em homenagem ao dia do trabalhador. Eu sou Fabiana Queiroga, estou na presidência da SBPOT. Queria agradecer imensamente a transmissão desse evento em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. É, queria agradecer imensamente ao aceite do convite da professora Graça Druck, que é socióloga, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, a professora Graça que faz pesquisas com uhum. ênfase em Sociologia do Trabalho, é, flexibilização, precarização, reestruturação produtiva, terceirização, informalidade, sindicatos. É, vai nos contar aqui, vai debater com a gente sobre os impactos da COVID é, sobre o trabalho. Esperamos muita participação de vocês, esperamos muita interação com vocês é, num dia muito especial para a nossa classe, né? É... Eu queria anunciar rapidamente, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso mais para frente, mas que entre as ações da SBPort, né, além de debates, além de likes com os profissionais, hoje a gente também está lançando um material é, sobre orientações relacionadas a, a, ao trabalho, né, home office especificamente, é, durante a pandemia, é, os associados já devem receber por e-mail parte desse material e hoje é um dia de muitas comemorações, por um lado, né, por, pela homenagem aos nossos trabalhadores, mas os, é, os elementos que a gente tem no cenário não são fáceis e por isso o motivo desse debate aqui hoje. Muito obrigada, né, professora Graça, novamente e novamente é, ao Conselho Federal de Psicologia, que hoje está rep representado aqui pelo professor Virgílio Bastos. Muito obrigada. Bom. Olá, colegas que nos acompanham aí nessa atividade. É também uma satisfação muito grande estar aqui representando o Conselho Federal nessa atividade conjunta com a SBPOT, é, de reflexão, sobretudo de reflexão sobre o que está acontecendo hoje com nós todos, trabalhadores, é, num contexto de mudanças tão intensas, tão, tão significativas, né? E, para isso, ficamos muito contentes de contar com a, a colaboração da professora Graça Drouck, que é uma especialista, uma estudiosa, um grande nome é, nesse campo. E essa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho nos parece fundamental para nós, psicólogos. Né? Nós, psicólogos, temos uma característica é, interessante, porque nós nos inserimos no mundo do trabalho de diferentes formas. Tem uma parcela significativa, que é um profissional autônomo, que tem seu consultório. Nós somos trabalhadores nas políticas públicas, inseridos no serviço público, na área de saúde, na área de assistência social. Somos de autônomos como consultores. Estamos em diversas instituições escolares, hospitalares, de saúde. Então, nossa condição de trabalho é uma condição é, muito diversificada e certamente em todas elas nós estamos sentindo o impacto desse momento, exigindo de nós novas formas de trabalho, novos ajustes, e numa conjuntura de país que todos nós sabemos extremamente difícil. Né? Então para nós é uma grande honra, graça, contar com a sua ajuda nessa reflexão que temos que fazer sobre os rumos que o nosso país está tomando os rumos do mundo do trabalho, as novas demandas que estão sendo colocadas, as novas cargas que estão sendo colocadas ao trabalhador nessa circunstância. Então, também, de início, queria agradecer a, a graça, é, essa disponibilidade, é, falar que para nós da psicologia é muito importante ter esse olhar da sociologia mais geral como um grande contexto para a gente entender o que está acontecendo né? e que as dificuldades que cada um de nós enfrenta, tem uma relação com esse contexto maior, e é isso. E vamos torcer para que vocês que nos acompanham gostem, participem, e que esse possa ser o um momento de uma boa discussão, uma boa reflexão nesse dia tão significativo. Acho que agora a Graça... Começa, né? Eu queria falar, né, Graça? <risos> Bom, eu, bom dia para todos que estão assistindo, aos colegas que estão participando aqui do painel. É, eu queria primeiro agradecer à Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, ao Conselho Federal de Psicologia, na pessoa do professor Virgílio, quem foi, é, que me contatou e me convidou. Isso é, é super importante mesmo, esse diálogo né, entre áreas diferentes do conhecimento, e para mim é muito importante ter essa oportunidade também. Né? As reflexões que eu vou apresentar aqui são reflexões uh, oriundas da, da discussão, de discussões que o meu grupo de pesquisa tem feito, a gente tem feito reuniões virtuais né, do grupo e uh, estamos discutindo essa situação, a conjuntura, especialmente no caso brasileiro e as implicações no campo uh, do trabalho. É, hoje é um dia muito especial, é verdade, né, dia 1 de maio, historicamente, um dia que uh, se comemora, e se registra, né, uh, uma luta muito importante dos trabalhadores do mundo inteiro, uh, e acho que uh, pegar o dia 1º de maio de 2020, sobre a pandemia do coronavírus, é mais especial ainda, porque isso vai exigir um esforço uh, muito grande né, de, de todos os trabalhadores, de todos os setores, para fazer frente ao que nós temos já nessa situação atual e que ainda teremos mesmo após a pandemia. Né? Então, uh, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, as reflexões que eu vou fazer aqui são reflexões uh, que pensam uh, algumas questões. Primeira delas, é, eu acho que eu vou, eu vou tentar sintetizar três grandes eixos que eu vou tentar desenvolver aqui em termos da do que eu ando pensando, lendo através da, da, das leituras, né? muita coisa está sendo produzida também, escrita, enfim, em outras lives. É, eu, vou, eu vou definir três grandes pontos que eu vou tentar tratar um pouco aqui, mesmo que de forma sintética. Espera que nessa conjuntura que nós estamos vivendo, eu acho que tem uma, uma questão importante aí, como está evidente, como se evidencia a centralidade do trabalho na vida social e na vida individual. Né? E isso é uma manifestação de várias formas, nós temos várias dimensões né, que, em que se manifesta essa centralidade do trabalho, desde o impedimento mesmo, das pessoas trabalharem regularmente, normalmente, né, nas condições que existiam anteriormente, a própria falta de trabalho que está atingindo muita gente e ao mesmo tempo um outro conjunto de trabalhadores cuja, cujas jornadas de trabalho, né, cujo próprio ritmo de trabalho se intensificou violentamente, né, é o caso de todos os segmentos essenciais hoje. Especialmente da área de saúde, né? mas também os trabalhadores de empresas de aplicativos, trabalhadores da área de segurança, de transporte, etc. que Estão é, reforçando é, violentamente e são estão expostos inclusive à contaminação. Né? O reforço que nós estamos vendo da chamada dupla jornada de trabalho que junta o trabalho que nós desenvolvemos ao trabalho doméstico, né? E é muito interessante porque é, é, para quem disponibiliza os setores que tinham condições né, de terceirizar os serviços de cuidado, né, o trabalho doméstico, o trabalho das papás, o trabalho, enfim, é, de cuidadoras, etc., e que na ausência desse trabalho estão tendo que assumir né, essas atividades, então há uma, uma redefinição muito grande na vida das pessoas a partir da sua própria relação com o trabalho que essa conjuntura colocou. E uma das questões fundamentais que aparece no plano mais geral da sociedade é que sem trabalho a sociedade e a economia também desanda. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar. O segundo aspecto que eu vou também tentar desenvolver um pouquinho mais aqui na discussão é como que fica expresso, e isso eu particularmente no caso brasileiro, mas isso a gente pode dizer que isso é, é geral, é a desigualdade entre as classes sociais, como que é, fica muito evidente, até mesmo na forma de se viver a crise, né? é, desde a situação de quem pode ou não pode sair de casa, né? quem pode ficar em casa, quem pode é, de fato respeitar né, o distanciamento social, na própria uh, situação de acesso à saúde, né, saúde pública ou saúde privada, né, uh, e se expressa também, que é uma coisa que eu vou querer desenvolver um pouquinho mais, mas na frente, uh, a partir das ações dos governos, especialmente do governo brasileiro. E por fim, eu queria também tratar, uh, que acho que aparece muito de forma muito forte isso, o papel do Estado e das políticas públicas nesse contexto, né? como é que vinha se desenvolvendo e qual é uh, o lugar do Estado e do funcionário público, inclusive, num contexto de pandemia, num contexto de crise que nós estamos vivendo. Então, vou tentar aqui, de forma muito sintética, uh, uh, expressar um pouco uh, algumas questões em relação a essas três temáticas, certo? Então, bem, uh, dito isso, eu acho que no plano mundial, é, o que, que se evidenciou o que, que é essa crise do coronavírus que, é, que, que foi trazida né, pela contaminação e pela generalização aí que constituiu-se portanto numa pandemia o que, que se evidenciou e que colocou a nu na realidade né? é, eu acho que colocou a nu uma situação que eu chamaria de uma grande tragédia neoliberal que a gente já vinha vivendo praticamente todos os países do mundo, ou seja, nos últimos 40 anos as políticas de cunho neoliberal devastou as sociedades capitalistas, né? tanto nos países mais desenvolvidos como nos países da chamada periferia. Ou seja, a gente já vivia, portanto, uma situação em que no plano global nós tínhamos aumento da desigualdade, nós tínhamos altos níveis de desemprego, nós tínhamos uma concentração de renda, muito grande, né, nós tínhamos retirada de direitos importantes, né, nos países desenvolvidos, a regressão, por exemplo, dos estados de bem-estar social, nós tínhamos um adoecimento ocupacional muito grande, né, em, em vários níveis, em várias atividades profissionais, e nós tínhamos já um processo que vinha ocorrendo de desmantelamento da saúde pública, né, da educação pública, da previdência pública, Uh, entre outros uh, outra, outras mudanças que vinham ocorrendo no mundo e no Brasil. Uh, esse, esse, essa tragédia que eu, que eu chamo, quer dizer, ela já pode uh, se perceber como ela foi um, um, ela foi resultado de um conjunto de ações e de contrarreformas que a gente chama, né, dos governos, né, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, a reforma do Estado, uh, a redefinição, inclusive, do estatuto do funcionalismo público. Ou seja, nós já tínhamos, no quadro mais geral, e no Brasil em particular, uma crise social. No sentido de que haviam esse, esse, esse retrocesso né, muito grande eh, que se desenvolveu nessas últimas décadas. Prova disso foi que, no ano passado, não sei se vocês estão lembrados, no caso da América Latina, nós tivemos muitas explosões sociais, né? Nós tivemos situações de movimentos, de processos, de explosões populares mesmo. Foi o caso do, do, do Chile, o caso do Equador, da Colômbia, ou processos eleitorais, né? O caso da Argentina, México, etc., em que houve uma resposta a essa situação, né? Uma resposta no sentido de buscar redefinir ou, ou criar né? algum impacto, né? frente a essa situação. No caso brasileiro, em 2019, nós tivemos aqui no Brasil também grandes manifestações de rua, manifestações massivas em defesa da educação pública, né? vocês devem estar lembrados, contra os ataques que o governo fez, especialmente às universidades. Né? As universidades públicas. Então, me parece que essa crise do coronavírus, ela, de certa forma, ela expressa e sintetiza a meu ver, os limites desse capitalismo globalizado né, e de toda essa perversidade, vamos dizer assim, neoliberal, que eh, tem levado a uma política de muita destruição, né, inclusive da própria vida, né, das, dos meios que as pessoas possam ter de garantir a sua sobrevivência. Então, essa é uma, uma questão que eu queria eh, primeiro eh, ressaltar no plano mais geral. Mas veja, se nós temos esse quadro no plano geral, qual é o quadro mais específico da nossa realidade, né, do caso brasileiro? Veja, nós nos diferenciamos em muita coisa de outros países. Agora, existem duas questões da conjuntura brasileira que precisam ser destacadas. Eu queria destacar, então, essas duas questões que agravam, a meu ver, esse quadro mais geral que o mundo vem sofrendo. Primeira, primeira questão, qual é a singularidade né, desse, desse quadro no Brasil? O próprio quadro social. E falar em quadro social é fundamentalmente se falar também da questão do trabalho. Quais são as relações, qual é a situação do trabalho no Brasil antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, veja, nós temos um quadro em que eu vou citar aqui, vou, vou ler alguns indicadores que são muito importantes só para a gente ter uma dimensão do que nós já tínhamos antes da pandemia começar. né? Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto. Certo? Isso não é pouco, ainda mais numa situação de pandemia. Inclusive, tem saiu essa semana um artigo muito interessante de Larissa Bombardi e Pablo Nepomuceno são professores e pesquisadores da área de geografia também que eles correlacionam uma coisa muito interessante, eles correlacionam dois, duas cidades né, ou dois estados em que o, o, o grau de contaminação é imenso, que é o caso do Amazonas e do Ceará e mostram quais são as condições sanitárias dessas dessas regiões vocês terem uma ideia, eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu não tinha essa informação, 87% em Manaus, na cidade de Manaus, 87% da população não tem coleta de esgoto. Certo? No Brasil, esse percentual é de 50%. No caso do Ceará, é, a, a, a imensa é metade né, dos, da, do, da, dos municípios que são de, rede, de centros urbanos, né, de, de municípios mais urbanos, não têm acesso à rede geral de abastecimento de água né? e 25% da população não tem acesso à água tratada. Então, são alguns dados. Eles correlacionaram essa condição ao grau de, de contaminação e de mortes que estão ocorrendo nessas regiões. Né? Bom. Então, no caso brasileiro, nós temos 35 milhões que vivem em domicílio sem água tratada, nós temos um déficit habitacional de 7,5 milhões de moradias. Né? Então, esses são apenas alguns dados no plano das condições sanitárias, né? das condições de vida da população, que já são muito preocupantes em função das necessidades que estão colocadas hoje para impedir a contaminação. No plano do trabalho, a situação não é muito diferente do ponto de vista do, da gravidade do quadro. Né? Por quê? Porque nós temos uma situação, ontem de manhã, o IBGE lançou os dados da última PNAD, né? Pesquisa Nacional por massa Domiciliar, que saiu é, contínua, que pega os três primeiros meses de 2020, janeiro, fevereiro e março. Portanto, ainda não tem os efeitos efetivos uh, da, da, do pior momento, vamos dizer assim, da, da, da pandemia, né? que está agora em abril e que ainda vai seguir o curso aí. Uh, e a situação era a seguinte, quase 3 milhões, 12,9 milhões de desemprego, desemprego aberto, mais 4,8 milhões de pessoas que estão desalentadas, ou seja, que já nem procuram um emprego. Uh, isso dá 17,7 milhões de pessoas nessa condição, né? sem ter fonte, portanto, de renda. Né? O Diese fez um levantamento recente, que eu vi também que saiu um boletim do Diese essa semana, eles pegaram, fizeram um levantamento a partir da, da, da do que foi anunciado pela imprensa e mostram que só nesse período do coronavírus, só por levantamento de imprensa, hein? isso não é de pesquisa de instituição estatística, né? É, foram 240 mil demissões noticiadas pela imprensa né? é, e, e não tem essa medida estatisticamente ainda porque também tem problemas agora nos levantamentos que estão sendo realizados, né alguns estão chamando de apagão estatístico, está tendo problemas para realizar os levantamentos. Então veja, isso é uma um, um primeiro indicador no plano do trabalho, que é a questão do desemprego dito. Mas ao lado disso, o que, que nós temos? Nós temos por volta de 24,5 milhões de trabalhadores de conta própria, certo? Nós temos 11,8 milhões de pessoas sem carteira de trabalho assinada. Nós temos 4,6 milhões de pessoas no emprego doméstico sem carteira assinada. Ou seja, se somarmos todos esses milhões aí, nós vamos ter um total de 54,5 milhões de pessoas que estão completamente desprotegidas, né? não tem... Nenhuma proteção trabalhista, nenhuma proteção social, estão a mercê mesmo das condições que o mercado né, impõe. E dentro desse dessa, desse desse ponto, nós temos aí uma situação que tem sido muito debatida mais né, recentemente, que é a situação dos trabalhadores de empresas de aplicativos, trabalhadores né, chamados trabalhadores uberizados. São 1,9 milhões hoje no Brasil e que estão nesse momento, inclusive, da pandemia, sendo um, uma, uma brigada fundamental né, para a locomoção, para a entrega, de, desde medicamentos, de comida, de tudo. Ou seja, eh, são trabalhadores, e está tendo todo um debate, inclusive, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, eh, de que eles fossem tivessem alguma garantia né, das empresas, tivessem algum tipo de proteção, e até o momento eles não têm absolutamente nenhum tipo de proteção dessas empresas de aplicativos, né? porque eles são considerados como autônomos, coisa que não são. Então, esse é um quadro que já era preocupante antes de ocorrer a pandemia aqui no Brasil. Esse, então, é o quadro social. Qual é o segundo aspecto que nos diferencia de outros países? O governo que nós nós temos. Esse é um, um aspecto também extremamente grave, extremamente grave. Nós temos um, um governo, e eu já discuti isso com outros pesquisadores da UFBA, já escrevi com outros pesquisadores da UFBA, nós temos um governo que tem, sem dúvida nenhuma, uma natureza neofascista. E isso é muito novo para a sociedade brasileira, e que tem demonstrado, inclusive, todas essas características na sua atuação recentemente frente à pandemia. Né? É, o governo da pessoa de Jair Bolsonaro insiste em opor a saúde e a vida das pessoas à economia. Né? Oposição a essa que não existe. E com esse tipo de postura tem agravado mais ainda né, a crise de saúde sanitária do país. Ao mesmo tempo, tem tido um comportamento de acirrar as disputas políticas internas, né? nós já vimos isso, há uma crise institucional política forte no caso brasileiro, ninguém sabe eh, no que vai dar efetivamente, né? dois ministros saíram nesse último, nesse último, nessas últimas semanas em plena pandemia, né? o ministro da saúde inclusive, porque havia divergências em relação à forma de eh, orientar e encaminhar, né? a questão da pandemia, e depois o Ministro da Justiça, né? o que mais preocupa é porque uh, o, o, o governo, na pessoa do Presidente da República, do Bolsonaro, que está contra desde o início o distanciamento social, em nome de que o Brasil não pode parar, né? ele não conta apenas, ele nem expressa apenas o apoio de setores do grande empresariado brasileiro. né? porque a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, a Fiesp, os setores de agronegócios, todos os setores empresariais ligados à atividade de comercial e de serviços, né? todos já se manifestaram contra o isolamento social e contra essa tentativa de impedir uma contaminação em massa né? e que entre em colapso o sistema de saúde, né? de atendimento de saúde. É, mas não, é, não são só esses setores. Setores é, é, é, assim têm uma lógica econômica, né, que não querem perder é, nenhum lucro e, portanto, estão é, contra o, essa, essa essa parada, né? Essa parte é, da sociedade que, que que parou. Mas o problema que e aí acho que uma perversidade muito grande é que é, ambos os setores de trabalhadores autônomos, por exemplo, esses desses milhões todos se ficarem só no conta própria, são 24 milhões e 500 mil trabalhadores, né? mais os microempreendedores, etc., que também acabam achando que precisa voltar a economia, porque senão eles não vão sobreviver. Né? E a situação é, é, é, é terrível, porque na realidade essa oposição não existe, né? porque... É, o, que, o que é importante e que outros países vêm fazendo com força, com, com, com, com determinação, é o Estado entrar e ajudar né, essas pessoas a sobreviverem e, e, e, se, e portanto, se manterem né, isoladas para garantir que não se é, colapse o sistema de saúde. Né? Agora, é, é muito interessante de ver que, diante desse quadro que nós estamos vivendo, tanto no que diz respeito aos outros países do mundo, como no caso brasileiro, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, é, as ações que têm sido desenvolvidas para fazer frente a essa crise do coronavírus, são todas ações que colocam o papel do Estado como central e indispensável de intervenção na realidade econômica, social, etc. etc né? Então, é... é são ações, são políticas que estão contrariando tudo que os governos de cunho neoliberal né? vinham fazendo até então. Né? Tiveram que sim disponibilizar somas vultuosas de recursos, até mesmo o caso dos Estados Unidos, né? o Trump ou os países europeus, né, para atender a esses problemas todos causados eh, pela pandemia. Então, eh, isso é uma, é uma coisa interessante. E, ao mesmo tempo a gente vê isso também no caso brasileiro mas no caso brasileiro a gente vê uma situação também particular é, veja é verdade que o estado não é algo que está acima da sociedade né o estado ele é um produto de toda uma relação de disputas de forças dentro do conjunto da sociedade entre as classes sociais o é, então, o Estado é um Estado capitalista, todo mundo sabe disso. E está aí eh, como um dos grandes instrumentos, inclusive, de preservação né, da propriedade, de preservação da própria sociedade capitalista. No entanto, as forças e as pressões né, e a situação social, econômica de um país, de uma nação, enfim, eh, colocam sempre uma necessidade né, de uma, um tipo de intervenção de Estado. E, e o que nós vimos é que, eh, o que nós estamos vendo, que o Estado é o único instrumento que se tem para minorar os efeitos dessa tragédia. Né? Então, eh, isso está sendo demonstrado no mundo inteiro. No caso brasileiro, eh, o que nós vemos é que, primeiro, há ações do governo, algumas eh, ou parte delas, boa parte delas, motivadas e mobilizadas a partir do Congresso Nacional, né? há ações, mas são ações que estão refletindo e expressando muito essa desigualdade entre as classes sociais. Certo? Então, o que nós temos visto? Nós temos visto, por exemplo, eu vou dar alguns dados só para sintetizar. Né? O governo disponibilizou para setores do, do grande empresariado, especificamente dos bancos, uma quantia de 1,216 trilhão de reais para os bancos a partir disponibilizado pelo tesouro nacional para os bancos portanto a partir daí aplicarem né, no mercado o mercado através de empréstimos de crédito etc, etc. isso representa 16,6% do PIB brasileiro os auxílios emergenciais aos trabalhadores mais vulneráveis os 600 reais que na origem era 200, a proposta do Paulo Guedes, ministro da Economia, era 200, passou a 600 no Congresso, né? é, é um somatório, dá um somatório de 98,2 bilhões. E as pequenas e médias empresas, que é um outro plano emergencial de auxiliar para que elas continuem pagando uma parte, pelo menos, dos salários, 34 bilhões. Então, só esses dados, esses valores, refletem a desigualdade que existe né, no na disponibilização de recursos que o Estado vem fazendo, porque ao mesmo tempo existe também em votação no Congresso Nacional, alguns já votados medidas provisórias que estão penalizando violentamente os trabalhadores empregados né? com redução de jornada com redução salarial sem poder negociar coletivamente né? disponibilizando portanto, definindo um acordo com da empresa com o trabalhador individualmente, o que é um problema né pela falta de força desses trabalhadores, ou seja, e agora, agora, né, amanhã, está para ser votado no Congresso o congelamento de salários, de promoções e de concursos do funcionalismo público por dois anos. Né? No momento em que mais fica demonstrada a necessidade e a importância do funcionalismo público. Aquilo que está mais evidente é o trabalho dos trabalhadores, funcionários públicos da saúde, né? É, e o que ficou mais evidente ainda, o papel e a importância do SUS, né? Então, deixa eu, deixa eu acompanhar aqui, porque eu esqueci de acompanhar aqui a as mensagens do grupo. Eu quero ver se eu não estou é, esquecendo alguma coisa. E, e alguém precisa me avisar aí do tempo também, né? Para a gente poder abrir a discussão. Mas veja, nós estamos numa situação, portanto, que, por um lado, se, se, se evidencia a importância do SUS, Sistema Único de Saúde, né, criado a partir da Constituição de 88, e por outro, nós temos agora uma proposta do governo de congelamento dos salários uh, desses trabalhadores, inclusive, desses trabalhadores, inclusive. Né. Então, uh, é uma situação em que isso já vem ocorrendo, né, para quem estava acompanhando aqui no Brasil, quer dizer, as reformas que o governo propõe, né, e, e, e quem, o grande defensor disso é o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, que eh, tem como um dos objetos principais, dos eixos principais, né, eh, a reforma administrativa, que é eh, redefinir o próprio estatuto do funcionalismo público, né, eh, no sentido de que eles representam um gasto muito alto, para o orçamento público, orçamento nacional. É, lembrando aqui que, que se a gente olha o orçamento nacional, inclusive, né, daquilo que é gasto, daquilo que é arrecadado, daquilo que é gasto, né, é, o que nós vemos é que é, dentro da estrutura que o governo paga, né, é, o que representa, por exemplo, o pagamento da dívida pública, aquilo que se transfere para os bancos, né, para os bancos públicos em relação ao que é aplicado na, nas áreas sociais, como saúde, educação, etc., né, é, é o dobro, né, enquanto nas áreas sociais nós temos é, 23%, se eu não estou enganada aqui, de gastos, né, 20, 20, é, 23% de gastos, é, o, o orçamento nacional, 42%, 43% ou mais, é, estão sendo destinados para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Né? ou seja, são transferências, dívida essa que é outra discussão, deveria ser auditada e nunca foi, né? porque ela está inclusive com uma série de irregularidades em termos constitucionais. Então, esse é o um quadro que nós estamos vivendo ainda sob, né? o quadro que já vinha se desenvolvendo que nós estamos ainda vivendo nessa pandemia. Então, eu queria ir concluindo, porque eu acho que meu tempo está se esgotando, não está? Alguém pode me dizer aí? Porque eu não fiz aqui o controle. É... Tem mais aí uns minutinhos graça. Pode? É, mas é para concluir, concluir mesmo. Concluir. É pra... Tá, é para concluir mesmo. É, me parece o seguinte, é... a tendência desse quadro, infelizmente vou ter que dizer isso, mas nós precisamos ter um bom diagnóstico para poder saber quais são as perspectivas né, de soluções e de alternativas a essa situação, as perspectivas são de uma recessão mundial, uma recessão econômica a nível mundial, portanto uma situação em que o desemprego vai explodir em todos os países do mundo, isso já começou a acontecer em várias regiões, em vários países que já tem estatísticas sobre isso, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, então nós vamos ter uma situação de uma recessão a nível mundial, para um país como é o Brasil, que já vinha nessa tragédia, a situação vai ser muito pior, né? vai ser uma, uma gravidade da situação, vai ser muito pior. Ao mesmo tempo, a gente ouve o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que eh, esses auxílios, essa toda ajuda que o Estado estaria dando, mesmo que de forma desigual, é apenas emergencial, porque vai ter que voltar aos trilhos, a entrevista que ele deu outro dia, acho que ontem, anteontem, é, é, é, que, que, que o Brasil vai ter que voltar aos trilhos, ou seja, retomar as reformas administrativa reduzir os gastos públicos, etc, etc. Ora, retomar os trilhos significa retomar uma tragédia e aprofundar essa tragédia né, no quadro social que nós estamos vivendo e no quadro em que nós teremos essa crise e essa recessão a nível mundial. Então, se isso de fato vingar, né, eu, me parece que é, é, esse essa defesa quase que fundamentalista né, do neoliberalismo, que o Paulo Guedes e o governo atual representam, o país vai entrar numa situação de caos, uma crise social completamente profunda, de uma anomia social violenta. Né? E nós teremos, é a minha avaliação, explosões sociais ocorrendo no país. Nós teremos explosões, grandes explosões sociais, que nós teremos uma situação em que o povo vai estar mais pobre, né? com renda mais baixa, com falta de emprego, ou seja, sem condições de sobreviver, efetivamente essa é a tendência, se for mantido esse governo, se for mantido essa linha de atuação né, que eles vêm defendendo, especialmente na pessoa aí do, do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Então eu acho que nós teremos uma situação de revoltas populares mesmo, né, que vão tender a acontecer, de explosões populares, que vão manifestar, essa, esse, essa, essa gravidade né da situação então eu acho que é, tem que se pensar muito né que é necessário na minha perspectiva que essas manifestações não sejam apenas explosões né é, momentâneas, voluntárias mas que elas possam se constituir enquanto um grande movimento social, né, organizado unitário, aí contando com com a participação das mais diversas formas né, de representação, e de ação coletiva e política, né, dos partidos, dos sindicatos, das associações, dos movimentos culturais, étnicos, de mulheres, LGBTs, ou seja, todo tipo de movimento que vai ser é, importante, vai ter que se levantar para construir alguma alternativa ao que está aí. E, e nós precisamos muito disso, nós precisamos de uma unidade muito grande dessas forças, no sentido de construir uma alternativa a essa sociedade que vai estar corroída pelo vírus né, e pelo desrespeito ao ser humano, que é o que a gente tem visto aqui na atuação desse governo aqui no Brasil. Então, acho que precisaremos de muita força, precisaremos de muita unidade, precisaremos de muita reflexão, é verdade, para pensar como canalizar, né, como criar de fato esse movimento que permita e a gente uh, uh, atenda né, e, e constitua, vamos dizer assim, uma trajetória alternativa à que a gente vem tendo hoje no Brasil. Então, acho que são essas considerações que eu queria fazer e fico aberta aí, parece que já tem questões e tal, mas eu sei que, que Vigília e Fabiana vão também fazer os seus comentários e fico aqui à disposição de quem quiser depois discutir. Obrigado. aze que eu falo sem ligar o microfone mas eu liguei professora Graça muito muito obrigada pela sua exposição e sistematização dessas informações é, organização desse dessa reflexão né nessa hum. nessa linha que foi apresentada aqui né por mais desolador, eu acho assim que seja isso acho importante a gente Organizar, né? Assim, até para a gente entender o que, que sente, o que, que pensa, como é que se posiciona, como é que se coloca frente a essas essas questões todas que fundamentalmente nos aflige agora. É, a gente tem discutido é, durante a produção, né? Desse desse projeto, eu queria falar assim brevemente agora aqui que eu retornei para para fazer uma conexão com as perguntas e comentários que estão aparecendo aqui com a fala da, da professora Graça que a SBPOTE é, tem feito algumas ações, né, relacionadas à discussão do trabalho em tempos de pandemia é, e o projeto em que a gente mais tem se dedicado e fazendo um investimento nesse momento é o que está sendo lançado hoje, né? Como eu comentei aqui, esse projeto trata da de sistematizar, vamos dizer assim, né, as contribuições da psicologia organizacional para discutir a questão do trabalho. E uma das coisas que a gente começa dizendo né, na abertura desse material é que é inevitável pensar é, o, o impacto que o trabalho sofreu durante essa pandemia. Né? É, é, é claro que os medos da doença, o medo da morte, os medos diversos é, durante a pandemia, eles aparecem, mas o, o, o trabalho ocupou uma discussão, não vou dizer mais central que antes, porque o trabalho já é central na nossa vida, né? mas isso sofreu um impacto bastante significativo. E, é, então a gente tem feito né, esse material que está organizado em, em três volumes A gente vai lançar o primeiro até mais ou menos até o dia 10 de maio A gente vai lançar o primeiro volume completo Em que discute algumas orientações específicas sobre home office Depois a gente amplia essa discussão para discutir vínculos Para discutir significados em trabalhos é, fora né, do contexto do vínculo formal de trabalho, vamos dizer assim, e o último volume vai ser dedicado a gente fazer um trabalho com as demais entidades de psicologia. Então, esse é o projeto em que a gente mais tem investido dentro da, da SBPOT É muito interessante a gente observar, professor, assim, na sua fala, é a centralidade do papel do Estado né, no meio dessa crise toda. É, não tem como a gente, no meio dessa discussão política toda que a gente está no Brasil, não tocar nesse assunto, não se preocupar com essa questão é, e não se, se, se, se entristecer, né? vamos dizer assim, com com essa fuga do Estado e que já vinha acontecendo, mas que assim, se, se eu acho que assim, se destacou agora na, na pandemia essa desimplicação com a questão tanto da saúde, quanto com o amparo ao trabalhador. Ao trabalhador, é, eu, ao, ao trabalhador, eu trabalho de uma maneira geral, né? Eu, eu hoje, eu estou passando alguns meses é, na França, eu estou fazendo pós-doutorado aqui, uhum. e também, gente, me perdoe, mas é inevitável comparar, né, as condutas que a gente vem aqui com as condutas que a gente tem acompanhado no, no Brasil, né? É, o, o papel do Estado, aqui onde eu tô, né, a postura do Estado é absolutamente o inverso disso que a gente acabou de escutar aqui. né, Absolutamente o inverso. Né? Então, o, o Estado ocupa um, um papel de responsável pela saúde e prevenção da saúde. Né? No trabalhador, as empresas são são fiscalizadas para isso. No dia 17, no dia 16 de março, né, foi foi decretado o, o confinamento aqui e junto com o decreto presidencial, o Ministério do Trabalho publicou as normativas referentes à teletrabalho, né? Obrigando a, a, a, a, a aí assim, tem toda uma descrição dentro do site do Ministério do Trabalho francês sobre como quem deve ficar em casa, quem não pode sair, né, de, de jeito nenhum. E que tipo de amparo o trabalhador vai ter se ele faz parte de uma empresa que vai ser afetada é, pelo desemprego. né? Porque está dentro das normativas, dentro dessas normativas publicadas pelo Ministério da Saúde, há a previsão de enxugamento dos quadros para empresas que vão ser afetadas pelo confinamento. Então, se essas empresas sabem que vão ser afetadas por isso e precisam enxugar seus quadros, elas têm um cadastro para fazer no governo que vai amparar esses trabalhadores que vão ficar em desemprego parcial. Né? Então, assim, é outra postura, é outra maneira de ver, é outra maneira de evitar. Né? É, uma das questões que está colocada aqui pelos nossos ouvintes, professora Graça, é dessas questões assim que, que requer um milagre do nosso debatedor, né? que é, é saber como que rumos, que, aqui professora Graça, como você avalia que o estado deveria garantir o direito dos trabalhadores informais, é, os quais em sua maioria estão na pobreza, assim, se só tiver soluções para dar para o nosso estado, eu acho que ele está aqui ouvindo para nos ajudar com isso. Depois tem várias falas das pessoas aqui, é, eu acho que a gente pode puxar isso daqui a pouco, mas como a professora Graça acabou de falar, eu acho que é interessante que ela é, é, se debruce talvez assim a, a, na discussão é, de perguntas como essa que eu acabei de ler, né? então como que a professora Graça avalia é, que o Estado deveria garantir o direito dos trabalhadores informais e depois a gente uhum. passaria para as perguntas mais relacionadas a ao impacto da, da psicologia. Outra pergunta é, que apareceu aqui é em relação à diminuição dos direitos trabalhistas e por pior que que seja, né, parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Como é que a gente poderia romper com esse processo de desvalorização do Estado diante do momento atual? Bom, eu acho que posso falar um minutinho agora. É, graças são muitas falas. É, é agradecida né, com a sua reflexão, o quadro que você traçou é, de fato, um quadro <risos> bastante difícil, né? Não, não é fácil a gente ouvir isso, o cenário é, de fato, um cenário preocupante, é um cenário que tem componentes agravantes, no nosso caso, ele já é difícil mundialmente, no nosso caso, temos agravantes e eu acho que você fez um, um panorama muito preciso, muito claro é, dos grandes desafios que nós temos, né? é, é lógico, é um quadro doloroso, é difícil a gente, no meio dessa situação, é, é, vislumbrar saídas, né? saídas positivas, né? mas o pessoal aqui, várias pessoas, Cateline, Rosana, Lidiane, Sandra Maria, Noêmia, todas aqui muito contentes em te escutar, é, reconhecendo essa dificuldade, mas achando que é uma reflexão muito importante. Eu acho que esse feedback é importante lidar, né? Que foi uma reflexão muito importante é, é, é, que você está trazendo para a gente, né? No nosso caso, é, nós psicólogos temos um impacto também direto, né? Primeiro, nossos modos de trabalho tiveram que se ajustar a essa realidade, né? É, é, e aí o conselho teve que é, orientar, normatizar e, e, e viabilizar de alguma forma outras formas de atendimento, outras formas de trabalho. Então tudo isso é um ajuste grande. Sem falar que de nós psicólogos, no, nós estamos também, uma parte da nossa categoria está tá lá no, na, no sistema de saúde, né? enfrentando é, é, uma das consequências mais terríveis, que é o luto, a perda, as dificuldades que os profissionais de saúde têm de lidar com essa... Nós temos muitos profissionais de saúde que não estão adoecidos, não só fisicamente contaminados, mas adoecidos pelas pressões né, que essa situação traz. Então, nós, psicólogos, temos sido chamados, a, a, a, a inclusive pelo próprio Ministério da, da, do, da Saúde, a dar respostas, a dar apoio e é impressionante o movimento que existiu na categoria de criação de suportes, de apoio, de canais para apoiar né, famílias, profissionais de saúde e né? tal. Ontem, é, o conselho, junto com a OPA, junto com a Fiocruz, nós realizamos uma reunião discutindo como potencializar essas ações, né? já que... É, os subprodutos psicológicos, psicossociais dessa crise tendem a aparecer cada vez mais fortes né? e vão se alongar ao longo do tempo. Né? Então, há uma expectativa grande de que a gente possa é, é, é, estruturar ações que deem suporte às pessoas, não só aquelas dos profissionais, mas também às populações, às famílias, né? nesse momento de muita dor, de muita perda, de, de muita ruptura, em, em rituais que são fundamentais, que estruturam nossa vida, né? Esses enterros solitários, essa ausência de contato com, com o ente que você perde. Então, é, nós psicólogos estamos, digamos assim, bastante demandados disso. E o Conselho tem procurado, é, é, dentro da sua missão de zelar pela ética, pela qualidade dos serviços, dar esse apoio, essas orientações e, ao mesmo tempo, fazer com que a psicologia cumpra. Né, esse papel, mas ao mesmo tempo nós também sofremos todos esses impactos que você trouxe né? então é, o empobrecimento da, da população a perda de emprego, reflete também na demanda de serviços, na possibilidade de uma, da, da sobrevivência dos próprios psicólogos né? então eu acho que você traçou um quadro que é de uma forma geral, mas eu acho que também para nós da psicologia é importante né? e é importante que a gente da psicologia também se junte nesse esforço de encontrar alternativas, de encontrar saídas, né? Então, eu acho que a gente podia agora, Fabiana, você já colocou uma questão, passar para graça, tem algumas outras questões assim, mais específicas, é, você colocou uma, né? É, eu, eu posso colocar uma segunda, a Josiane é, falou o seguinte, depois de elogiar, de gostar muito da, da sua fala, é, que Quais são as alternativas para retomar o sentido de coletividade dos trabalhadores na defesa do trabalho e dos, dos próprios trabalhadores? Nós temos aí duas questões para ver se você consegue é, é, falar alguma coisa. É, bom, eu agradeço muito aqui os comentários e as questões que, que, que foram levantadas eu diria o seguinte, veja, sobre essas duas questões do, do Estado, como o Estado pode agir né para garantir ah, alguma algum atendimento aos trabalhadores informais, etc. É, veja, nós estamos numa situação no Brasil realmente é, muito preocupante, muito grave com o governo que nós temos. né Porque aqueles valores que eu citei para vocês, da disponibilidade de recursos para auxiliar os vários segmentos, existe um, um, uma pesquisa muito interessante que dois autores chamados José Roberto Afonso e Hélida Graziani Pinto vem fazendo, porque eles estão mostrando, através do portal da transparência, eh, quanto que o governo disponibilizou de recursos e quanto usou de recursos, quanto executou efetivamente desses recursos. E a situação é pior ainda do que a gente imagina, porque é, o levantamento que eu tenho deles aqui é até 24 de abril. Então, já são aí mais de seis dias, quase uma semana, né que, que, que não está atualizado. Mas, mesmo assim, é uma situação preocupante, porque só o auxílio emergencial de 98 milhões, apenas 57,6% tinha sido executado efetivamente, né? O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda para as pequenas e médias empresas, é, que foi previsto 51,6 milhões, até 24 de abril não tinha sido nenhuma execução. Não tinha nenhuma execução. Certo? A concessão de financiamento para pagamento de folha salarial de 34 bilhões é, tinha sido 30%, 17 milhões que tinham sido executados. Isso deve estar se alterando, há né? uma, uma defasagem aí do, da atualização, mas eh, o que eu estou chamando a atenção é que para além do problema de recursos que são insuficientes para atender, eh, há ainda o problema de execução. A gente está vendo aí na grande imprensa mostrando as filas imensas de trabalhadores eh, buscando auxílio na Caixa Econômica que não estão conseguindo receber. Né? Então, eh, isso já é um, um quadro... É, terrível. Então, eu acho o seguinte, muito objetivamente, com esse governo não tem nenhuma política de, de fato, atender a sociedade brasileira nessa crise. Com esse governo não teremos, não teremos. É, e isso está expresso das formas as mais evidentes. Né? No comportamento do presidente da república desrespeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde do próprio Ministério da Saúde e das ações que estão sendo feitas, quer dizer, eles estão, o governo está é, de, deliberando auxílios por pressão do Congresso Nacional, inclusive em relação aos seus valores, mas ao mesmo tempo dificultando a, a execução. Então, é, é, com esse governo, não tem, não tem solução. Essa é a minha primeira resposta que eu daria. Agora, o que eu queria também comentar é o seguinte, é, durante todo esse período que a gente está vivendo, com toda essa tragédia aí que eu, que eu delineei, né, é, e que de fato é difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos presenciando uma é, um conjunto de ações coletivas extremamente importantes e solidárias que estão ocorrendo nos mais diferentes setores. Ou seja, é como se essa crise, ao mesmo tempo, né, como toda crise, eh, nos, nos, nos, nos traz problemas, nos traz uma, uma situação eh, de gravidade, etc., mas ao mesmo tempo ela também ela nos re, faz nos repensar nossas ações. Então, veja, eh, o, o Virgílio acabou de falar aí eh, o quanto a, houve a mobilização dos psicólogos né, a partir do Conselho para auxiliar... Né, e para dar um atendimento que tem sido fundamental e necessário, especialmente para os trabalhadores de saúde né, que estão é, pressionados, que estão não só é, expostos à contaminação, mas que estão pressionados do ponto de vista da sua saúde mental, né, porque é um quadro terrível, terrível de trabalho, da precariedade, muitas vezes sem inclusive é, é, equipamentos de proteção individual, etc, etc, como tem sido denunciado. Então há um, um, um conjunto de ações, um conjunto de ações que tem aparecido, né nós temos visto aí pelas redes sociais e por tudo, inúmeras é, atividades de arrecadação de alimentos, arrecadação de, de, de equipamentos, arrecadação para algum gel, arrecadação para, ou seja, que estão ocorrendo nos mais diferentes setores e principalmente né, nos bairros mais periféricos e mais pobres. Né? Então, isso é, um, um, um, é inspirador, vamos dizer assim, né? porque a gente vinha numa sociedade que estava muito voltada para si mesmo, né? Um individualismo, um egoísmo muito grande. Então, acho que é uma reconstituição, nesse sentido, do tecido social frente a essa gravidade da crise que nós estamos vivendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso é possível, que se a gente consiga transformar essas iniciativas, que são pontuais, às vezes pequenas, né? Virgílio sabe, a gente lá na, no campus de São Lázaro, da Ufba tem um número muito grande de trabalhadores informais, né? que vendem cafezinho, que, vendem, que limpam o carro, que lavam o carro, que vendem banana, tem baiana, acarajé, etc, etc. Ora, o que, que houve? Houve uma iniciativa de professores lá que passaram a arrecadar dos professores um valor, então o número de professores que está participando dessa rede é enorme, acho que quase todos, tanto do Instituto de Psicologia quanto da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, estão depositando todo mês o um valor para eh, auxiliar todos esses trabalhadores. Todos esses trabalhadores estão recebendo, em média, acho que o valor, que seria o duplo, o duplo auxílio aí do, do governo, R$ né? 1.200,00 por falta disso. Então, eh, são, parece coisa pequena, né? mas isso expressa uma certa postura né? das pessoas Buscarem se ajudar, buscarem estar preocupadas umas com as outras, né? coisa que a gente não estava vivendo muito é, nesse período anterior. Mas, de qualquer forma, sob o ponto de vista das políticas públicas necessárias, realmente, é, o que nós temos aqui definido para governos é são completamente insuficientes. Completamente insuficientes. Quer dizer, na minha opinião, tinha que inverter né? esse 1 trilhão e 200 milhões, aí de, de 200 bilhões de reais que estão sendo encaminhados para os bancos tinha que inverter vamos encaminhar isso para o grande a grande parte da população da sociedade brasileira que quer quem dá sustentação a essa sociedade que é quem trabalha que é quem trabalha efetivamente né? então vamos fazer uma inversão disso certo mas esse governo jamais vai fazer essa inversão jamais vai fazer essa inversão então eu acho que é, essa é uma uma, uma questão né? é, então esse sentido de coletividade aí que é outra pergunta levanta, acho que está respondido a meu ver por iniciativas que estão ocorrendo né? e, e são inúmeras, inúmeras eu tenho recebido aqui, vocês todos devem estar recebendo né, a, a, a, um volume enorme de iniciativas de apoio de, de, de solidariedade, enfim tanto material né, como também aquilo que, que o trabalho né, de psicólogos, de psiquiatras de outros profissionais eh, dessa área de saúde podem fazer e podem ajudar né, para minorar, vamos dizer assim, os efeitos da pandemia. Sim, é, professora, Graça, a muito, olha, acho que a senhora deve estar conseguindo acompanhar aí, né, também os vários comentários que a gente está recebendo dos nossos participantes, é, muitos falando, gente, no sentido da necessidade dessa fala nesse momento, tanto que essa reflexão social e política é importante nesse momento, porque quando a gente vê o outro falar, quando a gente se identifica é, com pensamentos e momentos de vivência de um outro, entende melhor o cenário, apesar do conteúdo desse cenário ser absolutamente perverso e negativo, isso de alguma maneira é... É, traz empatia, né? Assim, esse, esse vínculo empático é importante nesse momento em que a gente está muito afastado. Os comentários das pessoas aqui, tanto nas, na, no Facebook do Conselho Federal de Psicologia, quanto no canal da SBPOT TV, é, perguntam muito sobre essa devolutiva da psicologia, nesse cenário, né? devolutiva da psicologia organizacional uhum. para esse cenário, as pessoas perguntam, falam né muito sobre é, a centralidade do trabalho nas questões vivenciadas na clínica, né ou seja, muito do sofrimento, muito do, do conteúdo que aparece na prática clínica, é, tem como pano de fundo o sofrimento no, no trabalho e não vai ser diferente, na verdade isso vai ser intensificado por tudo que está acontecendo nesse momento. Né? É... Eu, eu entendo né, que a psicologia, nesse momento, discute duas questões, né, a partir disso, vamos dizer assim, dois grupos de questões a partir disso que a professora Graça colocou aqui também. É, um sofrimento relacionado ao trabalho está no próprio vínculo, em quem tem vínculo formal, vamos dizer assim. Né? É, um debate que apareceu muito comum nas redes sociais, foi de que é, é, esse movimento do Fique em Casa deveria ser ser rebatido, né? Não, não deveria prosseguir com o Fique em Casa, porque muitas pessoas que não têm trabalho informal, que não recebem salário, iam ser prejudicadas. Então, é por isso que ninguém deveria mais é, é, ceder né, aos decretos estaduais do, do Fique em Casa. É, e uma, uma, uma, uma postura né, muito curiosa que apareceu nas redes foi é fácil para quem recebe salário né, ficar em casa. Essa frase do é fácil eu já tenho vontade de interromper nessa hora, né porque não tem fácil para uma situação dessa. né Quem está em casa, a professora Gardena discutiu isso numa live que a gente produziu algumas semanas com ela, esse home, esse home office populoso, esse home office compulsório, sem preparação, em que as pessoas estão, é, não estavam né, é, suficientemente treinadas para isso, preparadas para isso, com casa adequada para isso, não torna o salário garantido o trabalho fácil. Né? O trabalho não, não, é, não, não é fácil, porque você tem é, o seu vínculo formal de, de trabalho. Agora, o outro grupo né, de questões em que, em que a gente da psicologia organizacional também tem se preocupado nesse momento, assim, tem se preocupado também nesse momento, evidentemente, é essa situação que a gente já vinha assim, preocupado, discutindo e tentando colocar no centro das nossas ações, que é a, a, a informalidade e o seu crescimento, né? o, o crescimento dessa informalidade junto com ela, a precarização das condições de, de, de trabalho, também, não que a precarização seja objeto só do vínculo informal de, de trabalho, porque também há toda uma discussão sobre isso dentro das organizações, né? mas essa é, é uma preocupação né? de que as pessoas que estão no mercado informal, é, é, o, o tipo de sofrimento né? que a pandemia está causando nesse, nesse rompimento de trabalho para essas pessoas. É, Bom, eu não sei se o professor Vigílio quer fazer uma fala sobre, sobre isso, se o, o conselho e a comissão né, preocupada com a psicologia já tem alguma ação específica para esse tipo de amparo, ou se a gente vai falar do coletivo de ações em que várias pessoas estão fazendo na, também dentro da psicologia, né, porque são várias as entidades que têm ações, que procuram disponibilizar materiais, que procuram disponibilizar orientações específicas para o seu contexto de atuação é, e a gente dentro da psicologia tá, tem um campo que permeia esses vários outros campos de atuação porque o trabalho está nele todo, né? É, é. Nós, eu acho que nós estamos saindo de um momento em que várias entidades estão atuando de forma espontânea e, e fragmentada, digamos assim, para buscar uma sinergia e um, uma força que dê maior potência às nossas ações, né? então, no, no conselho nós temos atuado e temos, é, é, por exemplo, toda a, a flexibilização para o atendimento online, né? é, nessa circunstância, várias normas, várias notas técnicas para orientar é, eticamente e, e assegurar a qualidade de serviço, isso tem sido feito, então, temos feito também lives, é, tudo isso. Mas o que nos chama a atenção é que essas ações precisam se juntar, por exemplo, o conselho participa, e vocês conhecem, então nós temos um fórum das entidades nacionais da psicologia. Né? Esse fórum congrega 20, 26 entidades é, profissionais, científicas, é, é, sindicais, estudantis de abrangência nacional da psicologia. Isso nos dá uma força muito grande de fazer com que... Sociedades as mais diferentes no campo da psicologia, da qual a desse fórum, o SBPOT participa, é, possam conjugar suas ações né, no, de forma a não repeti-las e potencializar a difusão, a divulgação. Essa reunião que eu falei ontem já nos amplia mais, porque envolve a Organização Pan-Americana de Saúde, a, a Fiocruz. Então, é, estamos começando a discutir para mudar esse patamar de intervenção. Então, mas eu queria, graça agora, falar dois comentários que apareceram aqui no, no, no Facebook. É, um eu vou falar mais rapidamente e o outro eu vou colocar essa uma questão para você. Né? Uma a Catarina, eu não sei como é que se pronuncia, riba, é, ela ela fez uma reflexão que para mim é muito interessante, ela dizendo como a sua reflexão é importante para nós psicólogos organizacionais do trabalho, né? como na nossa formação, essa visão mais macro do que acontece no mundo do trabalho, no mundo da política, no mundo das, das organizações, está ausente. né? E, com isso, o psicólogo termina tendo uma formação é, que não leva a compreender os problemas com os quais ele lida dentro desse contexto mais ampliado. Então, ela gostou muito né? e, e, e, e, e propôs essa reflexão de como é importante pensarmos na formação que a gente dá ao pessoal que vai para a área organizacional do trabalho na psicologia, né? o que indica isso, a necessidade desse, desse diálogo mais interdisciplinar com a sociologia, com direito, com a economia, né? para que a gente possa articular as nossas ações e ter uma, uma intervenção mais adequada. né? Então, essa eu acho que é uma reflexão muito importante, uma preocupação que a gente tem, a SB pode tem, né, de repensar essa formação em psicologia organizacional do trabalho. Fizemos aí, Fabiana, um, um, um, um trabalho que eu acho que é bastante inovador de repensar o que é ser psicólogo organizacional do trabalho, que competências ele tem que desenvolver, que formação ele tem que receber, e em todo esse trabalho eu acho que ficou muito evidente a necessidade desses aportes de outros campos científicos e profissionais para a nossa formação. É, mas a, a, a segundo comentário, é, que aí eu vou fazer uma, uma questão para você, Graça, veio da Sandra Fagundes. Né? Ela diz o seguinte, ela faz uma pergunta. Como é que você vê é, a possibilidade de discutirmos uma nova sociedade, uma nova relação com o planeta, com a sociabilidade, com o trabalho? E essa é uma discussão que tem aparecido e às vezes aparece de uma forma um pouco assim, eu vejo, assim, meio esperançosa demais. Dessa pandemia vai surgir um novo modo, uma nova sociedade, uma, uma, uma sociedade mais solidária, porque, como você mesmo destacou, a crise é, é, também potencializa essas reações solidárias. Né? E, um dia desse, eu estava lendo é, um grupo de cientistas ou de pesquisadores da Holanda apontando cinco grandes eixos em que ele acha que a sociedade, o modo de produção tem que mudar essa relação com o planeta, a relação com a terra, a sustentabilidade, né? que implicariam em mudanças importantes do nosso sistema capitalista. Né? É, e é interessante porque a gente começa a ver uma série de coisas, por exemplo, eu vi um vídeo mostrando como a Baía de Guanabara, a gente consegue agora ver tartaruga andando porque a poluição diminuiu. Ontem vi um vídeo de Veneza com os bichinhos andando ali com aqueles canais poluídos. Então, eu queria um pouco que você refletisse isso. A gente pode ser otimista que essa pandemia vai, digamos assim, gerar uma revolução de uma nova sociedade, de uma nova relação com a terra, uma uma maior centralidade nessa questão do modo de produção mais sustentável, né? menos depredadora dos nossos recursos ambientais, ou seja, vamos construir uma sociedade efetivamente mais solidária. Como é que você vê isso, Graça? É, antes de, de responder essa questão, Virgílio, que eu acho que é, é, é muito importante a gente pensar nas alternativas, né? sem dúvida nenhuma, e, e, e que sinalizações a gente tem né? para essas alternativas, eu queria só fazer um comentário a partir de, de, de, um, de, um, de um participante aqui, que colocou a questão do empreendedorismo, que eu acho uma coisa importante, do né? seu ponto de vista, é, de, uma, de uma ideologia e tem sido muito forte, tem sido um dos eixos principais, inclusive, da, da, dessa racionalidade neoliberal, né? Estou usando aqui, inspirada no livro do é, Christian Laval e, e Pierre Dardot, que chama é, A Nova Razão do Mundo, né? que pensa essa questão do neoliberalismo para além de um projeto econômico, mas de uma nova racionalidade baseada na concorrência de todos contra todos, baseada nessa ideia do, do, do Estado empreendedor, do indivíduo empresa, né? Então, alguém perguntou aqui, quer dizer, como auxiliar e como pensar, no, por exemplo, nos trabalhadores informais, se eles não se veem enquanto condição de classe, por exemplo, né? como todos como trabalhadores. Realmente é difícil, é. mas nós estamos vivendo uma experiência e eles que estão nessa condição, estão vivendo na carne essa experiência, mostrando que essa ideologia do empreendedorismo, ela faliu ela é uma falácia, inclusive, né? e ela não tem alternativa, ela não é alternativa nenhuma a essa sociedade que nós estamos vivendo, ao contrário, ou vamos olhar os, os entregadores de bicicleta ou de moto, por exemplo, dos aplicativos, como exemplo de empreendedores, olha as condições que eles vivem, de trabalho, de violência, dispostos a todos os tipos de riscos sem absolutamente nenhuma proteção de ninguém, nem das empresas, nem do Estado, de absolutamente ninguém. Né? Então, isso é ser um empreendedor, ele se assumir enquanto empresário de si mesmo. Nós temos uma situação aí que está complicada, por exemplo, é um segmento dos chamados autônomos aqui no Brasil, que não estão que não estão dentro dos critérios definidos pelo auxílio de R$ reais, inclusive dentro de profissões de curso superior. Todos os trabalhadores autônomos, desde fisioterapeutas, eu, eu, eu lembro porque eu tenho uma fisioterapeuta que eu que eu eh, trato com ela eh, regularmente, né? Que tem o seu, seu próprio consultório, psicólogos, né? médicos, dentistas, etc. Então, todo um segmento que em condições financeiras melhores, é verdade. Né, mas que estão sem perspectiva, estão sem perspectiva dentro dessa situação. E aí, e aí eh, o empreendedorismo vai resolver? Não vai resolver, porque não é né, a melhor eh, alternativa. Já, isso já está, já, já vinha se demonstrando. E essa, eu acho que essa crise está revelando isso, essa falência, a falência generalizada desse modelo de sociedade. É generalizada. Nós temos hoje uma crise que é uma crise ambiental como disse o Virgílio, né, e é uma loucura como está mostrando isso, né, quer dizer, a, a falta de circulação das pessoas está levando à recuperação de regiões, de rios, de lagoas, como nunca se teve, animais andando inclusive pelas calçadas, etc, etc, quer dizer, um, um, uma situação que mostra sinais que é possível reverter se quisermos, se tiver vontade coletiva e política para isso, né. Mas então, nós temos essa crise ambiental que é decisiva evidentemente dentro da sociedade, nós temos uma crise econômica, uma crise do trabalho, né? os dados todos mostram isso, nós temos uma crise da democracia a nível mundial, então eu acho que nós essa pandemia ela está mostrando eh, essa assim, essa profundidade né? e o tamanho da crise que a gente está vivendo. Né? Ela não é uma crise parcial de um ou outro ponto, ela é uma crise geral dentro da sociedade, e se ela é uma crise geral, ela pede, é uma necessidade, não é uma vontade apenas, um desejo, né? mas é uma necessidade de se constituir uma outra sociedade, um outro modelo alternativo, é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência da humanidade que está colocada, é uma questão de sobrevivência da humanidade, né? então, é, é, é evidente que precisamos repensar, e não há receita para isso, não há receita para isso, qual é a sociedade, como que ela vai ser construída, com quais instrumentos, ou seja, nós temos hoje um debate no campo das alternativas ao capitalismo, à sociedade capitalista, que está em aberto, não foi assim no passado, né? no passado nós tínhamos muitas receitas e muitas certezas de grandes verdades, né? não, está tudo, tá tudo muito em aberto, mas acho que existem experiências no mundo Existem experiências, nós precisamos olhar, por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito, a gente que é da Sociologia do Trabalho, vocês que também trabalham com a Psicologia Organizacional, a gente está muito acostumado a olhar apenas o âmbito do campo do trabalho urbano, inclusive. Né? Aquele que é o trabalho que nós temos mais relação. No entanto, se nós olharmos para as experiências que existem na área do campo, se nós olharmos para as experiências que existem na área indígena, né? Se nós orarmos para a experiência, portanto, que nós achávamos que não estavam mais colocadas como resposta à situação que nós estamos vivendo, é, a gente vai repensar, a gente vai ter que repensar. Porque há experiência, sem dúvida nenhuma, da relação com a terra, da relação, portanto, com a natureza, né, da relação que está, que está ainda em vigor, por exemplo, nas comunidades indígenas, né, que estão sendo violentamente atacadas também por esse governo e que agora começa já a mostrar uma contaminação também grande, né? Mas é, são não, não é no sentido de que nós precisamos pensar uma alternativa uma sociedade é, é, de voltar, né? De voltar a uma situação mais é, primeira, né? Mais primitiva não é nesse sentido, mas acho que é possível aprender né, e, e, com comunidades que estão realizando as suas atividades e que estão redefinindo ou, ou, nunca, ou nunca alteraram efetivamente as suas relações com a natureza, né, não, não conseguiram ser totalmente contaminadas né, pela própria natureza do capitalismo, eh, nós temos que olhar para essas comunidades. O Dardot e Laval, esses franceses, já estiveram aqui várias vezes no Brasil, a gente tem tido uma, uma certa parceria através do nosso grupo de pesquisa também com eles, e, e eles têm, além desse livro sobre a sociedade neoliberal e essa nova razão né, do mundo, eles têm um outro livro que chama O Comum, sobre o comum, aquilo que os europeus têm discutido muito, né? quais são as experiências que podem construir o comum, né? ou seja, um, um, um trabalho ou uma relação social que se restabeleça que se restabelece a partir de experiências eh, de autocontrole de autoorganização e acho que uma das perspectivas pode ser essa Eu não acho que isso é a saída ou a receita né? mas acho que eh, essas experiências de autoorganização são muito importantes e já existem no mundo inclusive no Brasil inclusive no Brasil né? Eu fiquei me dando conta, eu vou encerrar com isso, porque já estou falando demais, mas fiquei me dando conta quando eles tratam da questão das experiências do comum, dessa ideia de auto-organização, de autocontrole sobre a atividade, de autonomia sobre a sua atividade, eu fiquei me dando conta, por exemplo, qual é o papel das universidades públicas nesse processo todo que a gente vem vivendo. A universidade pública é uma universidade que é um exemplo do que eles chamam de comum. Ela se autogoverna, ela tem organismos de autogestão, os departamentos e colegiados ao Conselho Superior. Né? Agora, é verdade, ela depende do financiamento de um governo. Esse é um problema e está sendo ferida na sua autonomia por esse governo, inclusive. Mas as universidades públicas, elas se juntarmos todos os seus setores, né, a comunidade toda, né, os trabalhadores técnicos, administrativos, docentes, estudantes, terceirizados, que compõem a comunidade como um todo, ela é uma expressão do que é possível ser feito em termos de auto-organização. E ela tem um papel crucial dentro da sociedade, na sua relação, inclusive, com os demais setores dentro da sociedade. Então, acho que a gente tem que aprender com a experiência que já existe não inventar nenhuma experiência. Eu encerraria aqui, acho que nós estamos chegando, não sei se é ao final aí, mas é, é, eu, eu gostei muito de um de um texto de um professor e juiz do trabalho, professor Jorge Souto Maior, é, que tem feito várias lives e que tem discutido muito, ele tem um, um blog também é, forte, que tem é, feito muitos textos, e achei muito interessante é, um, um texto que ele escreveu a propósito do... do da votação das medidas provisórias é, sob o ponto de vista da, da, da, da radicalização da reforma trabalhista, né, da retirada de direitos do trabalho, e ele escreveu um texto que cujo título é o seguinte, eu queria encerrar dizendo isso, que a doença nos cure, há esperança? Ele acha que há, eu também acho, eu também acho, afinal somos seres humanos, sociais, históricos, né? E que queremos continuar existindo, continuar em condições de vida, né? Que a gente possa efetivamente conviver né, bem socialmente. Então, acho que essa esse título do professor é muito interessante, né? Que essa doença e toda a doença provocada pelo capitalismo globalizado, pelo neoliberalismo, todas essas questões que eu leio que essas doenças todas nos curem, ou seja, nos deem capacidade para uma a construção de uma alternativa a essa sociedade. Oh, graça, antes de terminar, eu tava tentando recuperar aqui, teve um pedido de alguém para você falar a referência daquele texto, aquele artigo de Larissa, que você falou, alguém tava querendo, acho é, que no seu início aqui, ó é, o título do artigo de Larissa Rita Gomes pediu isso como é um pedido assim bem específico eu estou aproveitando esses minutinhos finais para a gente bom a gente pode também depois conseguir isso e a SBP pode ah, disponibilizar é. não né? é bom gente eu acho que nós caminhamos né para encerrar essa essa atividade eu acho que foi um momento muito especial de ouvi-la, Graça. É, a gente precisa ouvir essas coisas difíceis, né? eu acho que não temos saída, é, creio que nós da psicologia é, estamos muito atentos a, a essa realidade, mobilizados né, para não só minimizar os impactos destrutivos disso na nossa categoria mas também ver o quanto nós podemos potencializar a contribuição da psicologia a esse momento. E sem dúvida, eu acho que a gente também potencializa essa contribuição no momento em que a gente dissemina essa reflexão de que os problemas são muito grandes, são muito importantes e que vão requerer uma ação coletiva muito mais organizada e uma reflexão muito maior por parte de todos nós. Então, eu queria agradecer aí, em nome do Conselho Federal a, a sua disponibilidade e esperamos contar com sua colaboração em outros momentos. Um grande abraço aí para todos que nos assistiram, nos acompanharam. E, infelizmente, não dá para a gente responder item a item, né? mas foi muito interessante, muito bom. Fabiana. Bom, é, eu queria... Professora, cada vez que a senhora falou aqui, é, me desculpe, eu acho que eu já falei muito, isso me dá uma dor no coração, porque muito injusto esses tempos que a gente tem, a gente precisa né, dar conta de reflexões complexas, um espaço muito curto, mas é evidente que esse evento aqui não pretende de forma nenhuma esgotar essas reflexões, existem outros canais, outras leituras, né? outros momentos que é, a gente pode acessar e dar continuidade a tudo isso, mas não não falou muito, falou até pouco, eu acho, o tanto de, de, de complexidade que a gente tem é, em torno dessas questões todas. Então, eu queria reiterar muito o meu agradecimento, eu acho que tem uma pessoa é, de uma área que faz interface com o nosso núcleo central, é, nos coloca a refletir sobre algo que o professor Vigílio tocou aqui, né, que é sobre é, uma inquietação que a nossa associação já tem há algum tempo né, e tem procurado investir nisso, que é sobre essa necessidade de ampliar as interfaces com outras áreas na nossa formação. É, então, essa, essa conversa aqui uhum. assim, só deixa isso ainda mais evidente, né, de que a gente precisa caminhar nesse sentido, é, na formação e também na nossa atuação prática, né? então esse é outro trabalho que a gente tem feito já há algum tempo na, na SBPOT de ampliar a nossa atuação em interface com outras associações, não só da psicologia, mas também com outros colegas da administração, da sociologia, né? enfim, não, tem outros campos que, que complementam a atuação do psicólogo organizacional e quando o objeto de trabalho, quando o objeto de, de, de atuação é o trabalho, né, vamos dizer assim, isso é, isso é ainda mais caro, né, isso é ainda mais importante. Então, muito obrigada por ter dedicado o seu tempo a nos impulsionar para essa reflexão, a nos inquietar ainda mais, porque é, é nesse momento em que a gente pode conseguir achar soluções e pensar né, um pouco melhor diante dessa crise. Novamente agradeço muito a disponibilidade do seu tempo e a sua participação nesse evento. Obrigada a todos também que interagiram, que participaram, que ficaram aqui. Tem nomes interessantíssimos Sim. que a gente reconhece: a Lu Mourão está aí, é, vários nomes interessantes estão aí com a gente. Muito obrigada, gente. Quem o é que senhor achou aí, professor Vigílio? Está fechado o microfone, não fui eu! Pois é, é uma pena, mas a gente sabe que uma live também não pode demorar muito, né? É, é, mas tem muitas, muitas questões, é, mas eu acho que o sentimento nosso é de que o nosso objetivo foi atingido, acho que é uma reflexão muito importante e é muito simbólico que a gente esteja fazendo isso hoje, dia 1 de maio, né? Então, eu acho que com isso a gente encerra a, a nossa transmissão, né? E... e... Este material vai ficar disponível nos nossos canais da SBPOT, do, do, do Conselho e, certamente, ele vai ter uma disseminação é, bem maior. Né? Embora, eu não sei, aí depois nós vamos avaliar, mas teve uma participação muito grande. Teve um momento aí que só na rede da SBPOT mais de 300 pessoas nos assistindo, né? fora na rede do Conselho. Então, nós vamos fazer também uma avaliação é, do impacto, né, dessa, dessa, dessa fala, mas certamente é um material que vai ser útil para a gente retomar em, em outros momentos, quem não pôde assistir agora vai poder ver é, é, essa essa nossa conversa, e é isso. Então, um bom dia a todos, bom dia, boa tarde a você, é, é, é Fábio que já está aí na França, né? e essa é a vantagem né, do mundo tecnológico, né? em França, Brasil todo mundo conectado nesse momento de reflexão, dessas dificuldades que estamos enfrentando. Quando eu, faço reunião, quando eu faço reunião com as pessoas aqui, eu costumo dizer que eu já cheguei no futuro, né? eu já estou cinco horas na frente aqui, já estou no futuro, e a pandemia continua, as nossas questões continuam, então ela não acabou ainda, viu gente? Aqui no futuro está do mesmo jeito. Pois é, Graça. Então agora as suas despedidas e a gente encerra a transmissão. Bom, eu que queria agradecer muito esse convite, essa oportunidade né, de, de, de a gente dialogar, enfim, é, é sempre é sempre é, importante porque mesmo que não dê tempo de responder as questões, eu acho que a gente mexe um pouco né, com as reflexões de cada um é, e ficam aí uma série de questões evidentemente em aberto, uma série de interrogações, eu acho que o debate também é para isso, né, para cada um ir pensando e vendo a sua contribuição diante dessa situação. Então, eu agradeço muito a vocês, ao convite, estou à disposição para outras oportunidades que vocês quiserem, né? E estou aqui também me inaugurando em alguns instrumentos destes tecnológicos, né? Eu não tenho Face, eu não tenho Instagram, por exemplo, nunca quis entrar, então, já quando vocês me contataram, eu disse, olha, vai ter que ter alguma outra plataforma que não me exija nem Face, nem Instagram, é, mas é, acho que funcionou bem, né? Eu consegui também aí, é, aprender rapidinho. E aí tá, a gente está sendo exigida, né, para isso. E, e um eu deixo aqui um, um grande abraço, né, a Vocês, ao Virgílio, à Fabiana, é, a, a Daiane, Dayan, né, Daiane, é, enfim, e a todos que participaram e ajudaram, né, a, a fazer esse, esse essa live. Obrigada a vocês e sigamos fortes e juntos, né? Mais do que nunca.